Here it comes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka e depois de mais de um mês eu volto a trazer um convidado aqui no meu canal eu tinha prometido fazer mais vezes esses vídeos de quiz online nessa quarentena, só que que nem vocês devem saber, eu já expliquei meu computador estragou e eu fiquei quase um mês sem computador, mas agora eu tenho meu computador de volta, então já chamo na tela o grande 2% Sidney Gabriel e aí, cara, como tá? Salve, rapaziada! Cara, eu tô, tô aqui, né? A gente tá trancado aí nessa quarentena. Tô sempre aqui produzindo vídeo pra galera também, né? Assim como você. E tamo aí, cara. vamos que vamos. A, a frequência de vídeos nunca esteve tão grande aqui. Eu, eu tenho feito um vídeo a cada dois dias, velho. Caraca, Eu fico trancado em casa praticamente o dia inteiro. Eu tenho um filho que me demanda um tempo, mas ele dorme. Na hora que ele dorme, ele dormiu e virou vídeo no canal. Nossa, eu tô... Eu, eu basicamente tô mantendo a mesma frequência, né? Mas eu tô fazendo mais coisa por fora, né? Participando de bastante live. O pessoal chama para fazer podcast, tô fazendo também. É, é, é uma pequena revolução que tá acontecendo isso, né? Eu, eu acho que daqui para é. frente, esse é um... Mesmo com as pessoas podendo se encontrar novamente, é, é um método que vai continuar sendo usado bastante. É, principalmente Sim. agora que as pessoas viram que dá para fazer. Dá para fazer reunião online. Dá pra... Não precisa necessariamente se encontrar fisicamente para conversar, para falar assuntos importantes. Então... Se tem uma lição que a gente leva dessa fase, é essa, porque temos alternativas. É. Uh, bom, vocês viram, eu já fiz três vídeos tipo esse aqui, né? Eu fiz Primeiro eu fiz com o Yuri, com jogadores do Knicks. Depois eu fiz com o Tomás, do Scalene, com jogadores do Spurs. E depois eu fiz com o André Fran, o jornalista da Globo News, com jogadores do Warriors. E eu chamei o DPC aqui, que é um torcedor do, do Los Angeles Clippers, mas não para fazer de jogadores do Los Angeles Clippers. E sim para falar de, mais uma vez, de Chris Paul porque a gente, já fez um cara, vídeo, a gente já fez um vídeo aqui no canal que eram 10 perguntas sobre o Chris Paul e não sobre o Clippers, mas isso foi porque eu recém tinha gravado com o Heitor, do Buzzer Beater e ele é torcedor dos Clippers então eu já tinha gastado Clippers e eu tive essa ideia do Chris Paul então eu decidi manter esse assunto contigo, não vai ser Clippers, vai ser Chris Paul, o nome desse quiz é quem está ao lado de Chris Paul? vamos <risos> <risos> <risos> É tipo um Dora Dora Aventureira do, do, do basquete. Né? Eu inventei isso, eu inventei isso. Quem está ao lado de Chris Paul? Então vão, vão ser 10 fotos onde está o Chris Paul e alguém ao lado dele. Ah, ah, ah, aproveitando o espaço, aproveitando que o canal é meu e eu posso fazer um vídeo de meia hora se eu quiser. Conta rapidamente a história da, da, das camisetas do Chris Paul pra galera que não tá sabendo, cara, que é uma, é uma das, das melhores coisas do, do basquete, dos canais da internet desse ano, cara. Cara, foi, foi assim, ó. Postaram uma, um desafio lá no Twitter para o pessoal mostrar as coleções de regata e tal. E aí começaram a me marcar, porque o pessoal já conhecia que eu, que eu tinha as, as regatas do Chris Paul, né? Fazia coleção. Eu falei, não, beleza. Né? Eu já estou precisando tirar ela para tomar um sol também. Peguei e coloquei no varal, né? Todas uma do lado do outro, assim, de acordo com, com a data né? de cada regata. E filmei, cara. E aí, assim, tipo teve uma repercussão lá nesse post, mas aí beleza. Nesse post, né, na verdade Isso foi num sábado, cara Chegou numa segunda-feira Eu tava aqui de boa em casa Aí eu abri o Twitter Aí a página Overtime me, me marcou Aí eu falei, velho Aí eu abri a página Vi o selo de verificado Vi a quantidade de seguidores Eu falei, mano Isso aqui vai longe Aí, mano, meu celular travou Aí começou várias O pessoal compartilhando Me marcando, não sei o quê Mó bagunça Eu falei, velho Vou pro Instagram, né Eu abro o meu Instagram E tá lá A Sports Center Americana Olha a DM Aí eu falei, velho <risos> que que tá acontecendo aí eu mandei para ele só pedir uma autorização para postar o vídeo eu falei levar cara posta por favor postaram aí o Instagram tava tá também aí meu eu não consegui ver mais nada tanto que o quem me falou o que aconteceu foi o bem sudo ele me mandou falou cara o cruz compartilhou e ele Caramba. mandou o um print aí eu falei mano não acredito e ele compartilhou e me marcou ainda né tipo agradecendo e tal e um tempo depois o Oklahoma viu que eu não tinha as regatas do Oklahoma falou assim cara é, responde a gente na DM que a gente vai mandar pra você aí as regatas do Oklahoma City Thunder. E, cara, você é louco, foi surreal. Tudo isso em questão de 30 minutos. Cara, eu, eu, eu tava nervoso vendo teu vídeo abrindo a caixa. Tipo assim, o <risos> que, que vai sair daí, tá ligado? E foi, foi, Não, ca foi a camisa preta, a camisa uh, a a azul. Azul, que foi autografada. Isso. E, e a do All Star Game. E a do All Star, exatamente. Chris Polk voltou, voltou Aquela, aquela regata... E, inclusive, mano, eu, quando eu vi ela, que o pessoal lançou, falou Meu, essa regata é muito louca eu vi que você tinha ido, eu falei, véi, eu vou pedir pro Vavo trazer Vou pedir pra alguém trazer pra mim, não é possível, cara Só que aí não, não rolou, porque eu tava sem grana na época, né E aí aconteceu que eu ganhei a regata Do nada Caralho, meu, que história, que história Vamos, vamos Vamos para os jogadores. Vamos começar então com uma foto bem atual de Chris Paul no seu no seu time Oklahoma City Thunder e ao lado dele temos um jovem jogador de segundo ano. Já dei uma dica. Este jogador é letra A Shea Gilgis Alexander, letra B Nerlens Noel ou letra C Andre Robertson? Letra A Shea Gilgis Alexander. R grande, grande, grande, grande jogador. Uh. Foi mais fácil porque ele jogou no Clippers ou não, não fez diferença? <risos> Ah, e basicamente eu tô, eu tô acompanhando o, o Thunder nessa temporada, então... E também porque ele jogou no Clippers, é, né? Eu então, pensei nisso agora, que... eu falei, pô, eu botei um jogador do Clippers do lado. A resposta <risos> correta, resposta correta. Cheguei, eu diz o Alexander, que, que é um candidato a Most Improved Player. Quando eu tava fazendo a, a pesquisa aqui, ele teve 10 pontos de média no Clippers, tá com 19 em OKC. Cara, não, um ele, tá, ele tá comendo a bola, cara. E ele vai jogar muito mais ainda, muito. Porque o pessoal tá falando que ele tá treinando bastante aqui nessa, nessa paralisação, né? Então o cara tá voltando mais forte, cara. Então, mano, vou esperar muito desse moleque aí. Esses armadores altos, tipo Magic Johnson, tipo Penny Hardaway, Giggles Alexander, não querendo colocar ele no mesmo patamar de, desses jogadores, Nossa, dá pra esperar um estilo de jogo parecido. Foto número 2. Agora temos uma foto da, da, da, do Media Day do New Orleans Hornets, não sei o ano. Ao lado de Chris Paul, com o número 30, nós temos letra A, o Shane Berry, letra B, Paul Millsap, ou letra C. David West Letra C, David West Resposta correta Essa, essa época aí também eu, eu acompanhava Ele, ele era All-Star na época do, do... não lembro se foi uma vez só, mas ele, ele jogou All-Star Game na época do Hornets, o, o David West que eu lembro Sim, eles faziam uma boa dupla, hein, mano, no, no Hornets E depois foi, ele foi caçar títulos, né? Aí ele tentou pelo Spurs, não conseguiu, tentou pelo Warriors, conseguiu É <risos> tá, tá aí um caçador de títulos ah, tá aí um bom vídeo, hein? Os, os maiores caçadores de títulos. Nossa, exatamente, né? Aí tem os e que... teve os caras que não conseguiram é, também. É, então, tem, tipo, David West <risos> conseguiu, Kevin Durant conseguiu. Mas, por exemplo, o Barclay foi pro Houston achando que ia ganhar e não ganhou. Carmelo. Carmelo foi pro Lakers e não ganhou. Bom vídeo. Vamos fazer junto esse depois. Vamos para número 3. Foto número 3. Número 3. Hum. Este jogador de altura semelhante ao Chris Paul, número 12... Também numa foto de Media Day do Clippers. Ele é... Letra A, Eric Bledsoe. Letra B, Darren Collison. Ou letra C, Randy Foy. Letra A, Eric Bledsoe. Resposta correta. Tá novinho, né? Porque agora a gente, a gente tá acostumado com ele do Clippers, já tem uma cara mais de velhinho, aí ele tá bem novinho. Bom, Chris Paul também, né, os dois. É, e o, nessa época ele voava, cara. Mano, ele dava umas enterradas aqui, meu Deus do céu Ele fazia parte da lop City, né? E pra você ver o tamanho do cara, né? Tipo, basicamente do mesmo tamanho que o Chris Paul E ele nunca reclamou que jogava no Clippers, né? Porque no Suns, lembra que ele tweetou? I don't wanna be uhum. here <risos> e, depois, e depois ele falou Não, não, eu tava no, no salão de cabeleireiro com a minha mulher E não queria estar lá Nossa Co Coincidentemente ele foi trocado alguns dias depois Pro Bucks 100% de aproveitamento Mas tu te iludes tu acha que vai ser fácil assim até o final ah, Vamos. vai começar a dificultar, tem certo. Vai certeza. começar. Número 4. Agora na fase Houston Rockets. Essa foto é da temporada 18-19. Quem está com o Chris Paul? Número 1 do Rockets. Letra A, Gerald Green. Letra B, Daniel House Jr. Ou letra C, Iman Shumpert Cara. Eu peguei uma foto que ele tá estranho. Ele não parece ele. Talvez seja dificultando. <risos> então, é nisso que eu tô pensando. Não cara. ajudou muito essa foto, pensando bem agora. Eu tô, eu tô... Mano... Não pode ser. Ah cara, eu vou de ser, vou de Champer. Iman Champer. Resposta correta. É ele Nossa. mesmo. Nossa... Mano, tá muito... Porque assim, não tá a aparecendo, imagem né? do, do Champer é o cabelo pra cima, cara. Exatamente. Não, agora não agora que eu abri pra olhar que eu falei, caramba, não parece ele. Nossa, você quase, quase... Quase caí nessa pegadinha, cara. Parece que foi uma pegadinha, <risos> mas não foi. Vamos para o número 5. Número 5. Bora. Bora. Agora vai começar a ficar mais difícil. Ih, agora complica Já não é nenhum companheiro dele, né? Vamos eu lá, este é. jogador do Phoenix Suns Número 14 Quem é? Letra A Michael kidd Gilchrist Letra B, Ronnie Price Ou letra C, TJ Warren Eu não faço ideia, isso aqui eu tô chutando Vou chutar a letra C Letra C, TJ Warren isso. E a resposta está errada <risos> Letra B, Ronnie Price Vou te, vou te, vou te confessar eu não uhum. tinha a mínima ideia da cara do Ronnie Price qualquer era. <risos> eu achei essa foto e falei: "Ah, essa foto tá boa, vou colocar". <risos> tá bonita, né? Tá com uma resolução legal, vai ficar legal no vídeo. Vai ficar vai ficar legal no vídeo, é. Esse é o Ronnie Price. Prazer. Então temos quatro acertos de cinco. Vamos para o número 6. Então agora temos um jogo entre Clippers e Sixers. Armador número 1 um dos Sixers. Letra A, TJ McConnell, letra B, Pablo Prigioni ou letra C? Graves Vasquez. Letra C. Graves Vasquez Graves Vasquez, resposta errada. Colona, oh, que isso? Não, mas eu também não, não. Eu só sabia que não era o Pablo Prigioni. Isso eu tenho certeza. É o TJ McConnell. <risos> não, nenhum torcedor do Clippers esquece o Pablo Johnny. não tem como não, até do Rockets lembra da, da virada do Rockets em cima do Clippers, é que Exatamente, é por isso mesmo, ah, não é nem porque ele jogou no Clippers, ah, é por causa disso, eu achei que era porque ele jogou no Clippers não, é por causa dessa virada aí, eu ah, falei, sim. cara, esse cara é genial, tanto que quando ele jogou, ele veio pro Clippers, eu comemorei falei, pô, esse cara joga bem <risos> Não, não, foi histórico. Ele e, era, e foram praticamente os reservas do Rockets que viraram aquele jogo, era ele, o Josh Smith, Corey Bluer, hum. o Jason Terry, acho que o Dwight Howard tava ali naqueles cinco, o Ariza, cara, né, não, não O Harden nem tava no lembra, nem, nem me lembro disso aí, cara, foi uma das piores, piores dias da minha não, vida. Eu, praquele, nesse dia, uf. eu tava vendo o jogo na sala da minha casa, aí quando abriu aqueles 15, 18 pontos, eu falei, tá, né. Aí eu fui escovar os dentes. Tipo, liguei a TV no quarto pra ir caminhando aos poucos e fui lá escovando os dentes, não sei o que, e ouvindo de, de longe, assim. Aí quando foi chegando perto, eu falei, opa, aí que eu voltei pro jogo. Eu já tava, eu já tinha dado como eliminado. É, e era o quê? Era o jogo 5, jogo né? É, era o eu... jogo 6. Jogo 6? 6, tava 3x1 pro Clippers, era o jogo 6, e aí o 7 foi em Houston de novo. Aí o Rockets ganhou fácil, né, ganhou mais fácil. Vamos para o número 7. Cara, eu tenho, eu tenho que acertar 50%, pelo menos, né? Pra ficar na média. Agora, mais uma da época de Houston Rockets, jogo contra o Chicago Bulls. Temos um jogador número 11 do Bulls ele é letra A Luol Deng letra B David Nwaba ou letra C Bobby Portis letra B está correto? como é que fala? tem, tem tipo tem certeza? você, tem certeza está, você disso? está certo? tem certeza co resposta correta David Nwaba é, que a sim errou ele, ele ele está nem ainda? não sei não eu, sei eu, também eu lembro dele ter ido pro Nets mas eu não sei se ele ainda está no Nets porque eu não lembro dele de jogando no Nets mas talvez ele esteja Vamos, então temos cinco de 7. Número 8, mais uma do Rockets. Agora contra o Washington Wizards número 30. Este jogador é letra A, Avery Bradley, letra B, Mike Muscala ou letra C, Mike Scott. Cara, sabe quem? É esse, esse cara tá aparecendo O, o Kenyon Martin. O... Exatamente, cara. Eu tava <risos> torcendo pra... Não, o Kenyon Martin? Como assim, mano? <risos> Eu tô, quando, eu, quando eu fui botar as alternativas, eu pensei, eu falei, não, aí é muita sacanagem. Ele tá realmente parecendo nessa foto. Velho, vai ser mais um chute aqui, que ele não, porque... Eu vou de letra C, Mike Scott. Mike Scott, resposta correta. Caraca, velho. Isso é um cara não, com isso Esse Zico. foi chute, esse foi chute. Esse eu, eu assumo. Vamos para o número 9, penúltimo. 9, eita, não, agora... Ah, aí... <risos> Poxa... <risos> Quem está entregando a bola para Chris Paul bater o lance livre? Ah, eu vou te dar uma dica. A minha dica é, ele, ele é o treinador de lances livres do Rockets, eu sei porque eu torço pro Rockets, possivelmente eu não saberia, e ele foi contratado para treinar o Capela dos lances livres. E ele é ex-jogador do Rockets também. Letra A, Rick Barry. Letra B, John Lucas. Ou letra C, Calvin Murphy. Cara, eu vou de letra C. Calvin Murphy. É, porque ele tem um bigodinho igual do Ed Murphy, então... <risos> Bom critério, mas que não deu certo, a resposta é <risos> Esse é o John Lucas. Bom, pelo menos é. Quase, foi quase. E Ele foi contratado pra ser o, o, o treinador do Capela, e, e deu certo até. O Capela era horrível nos lances livres, e ele se tornou um cara tipo aceitável. Agora ele foi trocado, eu não sei o que ele vai fazer lá, vai ficar treinando quem... Agora, saindo do basquete indo para o mundo da música, temos um, um rapper ao lado de Chris Paul. A minha dica é que esse rapper, ele é de Houston, está sempre nos jogos do Houston Rockets. Letra A, Kendrick Lamar. Letra B, Quavo. Ou letra C, Travis Scott. Letra C, né? Travis Scott. Resposta correta. Corretíssima. 7, 7 de 10? Acho que sim, cara. Tipo 70%, sim. aprovadaço no meu quiz, que eu enganei que ia ser fácil no início, mas depois eu dificultei até o final DPC, muito obrigado valeu a gente também fez um vídeo pro canal do DPC falando sobre os jogadores que dominaram os anos 80 Sim. eu não sei qual vídeo vai sair primeiro se o dele já saiu, o link tá aqui em cima também na descrição se ainda não saiu, vai estar tá logo mais exatamente valeu rapaziada por acompanhar aí, tamo junto segue lá no canal lá também se você não é inscrito aqui, segue também aí, bucha calaca os dois, 2% também. Quantos seguidores tu tá? Tipo, 300 e... 355, 355 mil. Pra quem não está boiando, é o maior canal de basquete brasileiro, com folgas, né? É, ah, um pouquinho, um pouquinho. Líder. É o líder. é O cara, e palmas pra ele, que faz um conteúdo maravilhoso, canal mais dedicado, o cara grava dentro de casa, grava na rua, convida pessoas, chama jogador, chama técnico, chama é, pessoal quintal, de outros tá canais no quintal exatamente e é um, e é um amigo pessoal de Chris Paul né? que eles trocam tweets entre eles você viu, cara? valeu, meu obrigado mais uma vez é nóis e nos vemos no meu próximo vídeo, então, aqui no Buncha Calaca e sugiram convidados tem ideias de convidados que torcem pra algum time que gostam de algum jogador pra colocar ele no lado de alguém em uma foto? digam aí nos comentários valeu, até o próximo vídeo valeu, galera